Oi, eu tenho certeza que tu é assinante de algum tipo de serviço de streaming Tipo, Globoplay, Spotify, Netflix, Prime Video, HBO Go Então hoje eu vou te mostrar uma maneira de tu pagar menos por essas assinaturas E a primeira maneira que tu pode estar pensando de economizar com isso É dividir a conta com amigos teus Mas aí tu pode ter o problema de ter amigos que usam e não te pagam nada E aí agora eu mando um abraço os meus amigos que usam Prime Video Porque a lista é muito grande E eu já digo que eu não vou cobrar de vocês, tá? Então se tu quer dividir com outras pessoas do Brasil inteiro pode usar o site que chama cotas.com.br Esse cotas reúne grupos de pessoas que querem dividir assinatura de coisas E aí lá dentro do site vão ter vários grupos que tu vai poder escolher de diversos serviços E se o serviço que tu quiser não tiver disponível tu pode criar um grupo para dividir com outras pessoas é bem fácil e super seguro, porque o Cotas é quem faz a intermediação entre tu e as outras pessoas que vão dividir o grupo contigo. Então agora eu vou te mostrar o quanto você economizaria para assinar no Spotify, Netflix e YouTube Training. hoje a assinatura básica, que só uma pessoa por vez pode assistir na Netflix, ela custa R$ 21,90. Se tu fizer a assinatura desse mesmo plano lá pelo Cotas, tu vai acabar tendo um custo de 15,24. Isso é uma economia de mais de 30% no valor do seu. Já o Spotify na conta individual, ele custa R$16,90. E se tu assinar pelo cotas, ele vai te custar 7,36. Isso é uma economia de mais de 55%. E o YouTube Premium no plano individual hoje custa 20,90. Mas se tu fizer assinatura pelo cotas, vai ficar R$8,28. E aí tu vai estar economizando mais de 60% na assinatura do YouTube Premium. Agora para para pensar na economia total do mês que tu teria assinando esses três serviços seriam R$28,82 todos os meses que tu não estaria gastando. Se a gente parar para pensar em um ano, seriam R$345,84 economizados por ano de assinatura desses três serviços. E esse dinheiro que tu economizaria, tu poderia estar investindo no teu futuro. Então essa foi a dica de hoje. Corre pro site do Cotas para começar a economizar o mais rápido possível. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu curtir aqui e envia para algum amigo teu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!